E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô é? 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei com vocês o tão aguardado vídeo aí dos aliens de Andrômeda, feito pelos inscritos. Um vídeo aí que eu prometi que ia fazer, que eu sugeri para vocês, né, pra mandarem, fanarem, assim, o que é que vocês acham que seria aliens de Andrômeda sem seus que a gente já conhece, né, os 5, a galerinha de Andrômeda aí, o Ameaça 4, que é o anfíbio. Armada, Tartagira e NRG, daí vocês mandaram lá no Discord e eu selecionei alguns para aparecer aqui no vídeo. Lembrando que não vou ser todos nesse vídeo aqui, porque eu vou dividir em duas partes, beleza? Vai ser dois vídeos dedicados à usagem de Andromeda dos inscritos, beleza? Então assistam a parte 2 que sairá em breve. Mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! galera, o primeiro wine que eu escolhi aqui foi o Loco Transmissor. Ele tem um sotaque britânico, é legal né? o artista nos informar essa... Informação pra gente, é né? porque tem alguns áreas que no idioma original eles tinham também, né? O sotaque diferenciado. Eu falei isso em alguns vídeos, como um vídeo de curiosidades rápidas. Se você não vê essa série do Curiosidades Rápidas, eu já fiz vários vídeos dela, vou deixar aí no card para vocês verem. Como o planeta é o Escralia e a sua espécie é o Faradiano. Com poderes e habilidades, ele tem primeiramente a eletricidade, é mais um alien elétrico, né? Com a sua antena de ouro atrai raios. Né, que a sua intensidade é, intensifica né, os poderes sonoros que ele tem, né, já revelando aqui que ele tem poderes também sonoros E o deixa rápido temporariamente Ele também tem um magnetismo, só que esse é mais fraco, né, não é um poder tão forte que nem a eletricidade Onde é necessário um contato físico para ter efeito, conseguindo sustentar somente seu próprio peso Aí como eu falei, né, tem poderes sonoros que são capazes de interceptar ondas de rádio que chegam a eles, ao, ao planeta deles, né, da raça dele. E a sua raça foi desenvolvida baseada em conteúdo gratuito de todo o universo, deixando preguiçosos para criar a sua própria cultura pop. É engraçado, né? Tipo, eles não criaram né, a sua própria cultura, eles só copiam dos outros. né? por causa que eles vão lá, transmitem né de todo o universo e pegam para ir lá ler. No máximo assim, eles fazem reencenações teatrais do que eles entendiam né da, das ondas de rádio, assim resultando em peças hilárias né para quem conhece a obra original, com todos os ecos visuais e auditivos. O somente conheceria o áudio de todas as transmissões de televisão, por exemplo. Também podem retransmitir o que já ouviram antes, assim nas peças eles falam iguais aos atores originais, ou eles podem fazer explosões sonoras. É bem interessante, eu gostei desse conceito. Eles têm fios né, que saem de suas costas, sendo uma espécie de mochila que é a capacidade de extrair o som ou o ar de seres vivos ou objetos inanimados. Ele também tem um microfone, né eu acho que faz sentido né, ele ser um olhar assim que tem som. Ele também tem um microfone ali, que consiste em remover quase completamente uma parte da sua boca, sendo assim ligado por um fio, tirando por alimentarem e usarem para falar alto, né? descoberta somente com a interação com outras espécies, já que se usarem entre os da mesma espécie da microfonia, né, que é aquele barulhinho chato, não tem aquele barulho bem agudo hein, que dá. É, fraquezas. Corpo de madeira, é uma espécie de madeira muito similar à madeira complexada, assim, fogo, cor, águas são prejudiciais. O metal podem ficar presos em estruturas metálicas caso fiquem muito próximos, só sendo libertados por força bruta. Também tem lentidão, né? Eles são muito rápidos e eles são tão pacíficos que eles se habituaram a uma vida parada. E nem possuem predadores naturais, até tinham, mas com a música né, que eles faziam, eles acabaram sendo domesticados e eles domaram seus predadores. Agora eles têm um semi-predador que os caça somente para fazer um ninho na sua época de reprodução. Mas como isso só acontece uma vez por ano e por ele ser raro, né? Ameaçado de extinção só tem poucos. Sendo assim, uma sociedade primitiva, entre aspas, né, por aceitar fazer rituais de sacrifício todos os anos. Cruzados. ele é baseado no bloco de junk box do Minecraft, é baseado no rádio e para-raio do jogo Don't Starve. Ele é baseado levemente, sem intenção, no arco principal do Benézio Primarcial e dos aliens da Galáxia Tendrona, especificamente o Tartagira. Próximo alien, o nome dele é Aço Ardente, Ardente Steel em inglês. A sua raça é o Estirotermo. O seu planeta é o Meta Vulcan. A sua altura são 2 metros. E com poderes habilidades, ele tem a manipulação do calor, derretimento, incineração, geração de calor, indução de calor absoluto, super força, mimetismo de metal, combate melhorado. Eu acho ele semelhante ao NRG, cara. Eu, eu vi essa foto quando eu bati assim no olho. Eita, parece muito com o NRG. Eu acharia legal se ele fosse uma subespécie, eu acho que combinaria, mas não sei, né? E aí vai do autor, né? Poderia ser gênero também. Pra quem não sabe o que é gênero, eu falei isso no vídeo aí, falando dos dois aliens novos que o Thomas Packs revelou, se você não viu, clica aí no card. Bom, ele também nos informa a sua personalidade, né? Ele tem personalidade própria, ou seja, é aquele caso lá, né? Tipo, que nem, por exemplo, o tá ligado? Tem a personalidade, é por causa da espécie, né? Todos da espécie são daquele jeito, né? Por isso que ele tem uma personalidade própria e foge da personalidade do usuário. E a sua espécie não é hostil, porém, eles possuem uma certa facilidade quando o assunto é combate. A sua maioria, os estirotermos, eles são do bem tendo princípios sociais de bondade e justiça bem estabelecidos em seu planeta natal, sendo quase impossível de conquistar meta Vulcan. Aço Ardente tem uma tendência a se achar invencível e subestimar seus adversários. Quando bem ele está transformado nele, seu ego, força de vontade e heroísmo são aumentados ao máximo, se tornando assim o alien mais heróico do Omnitrix. Descrição física: aqui no caso seria a aparência dele, né? Eu acho que não é tão necessário assim estar tá falando, né? Mas ele tá aparecendo aí pra vocês prestarem atenção aí, como é a aparência dele. Bem massa, o visual, achei massa demais. Mas agora vamos falar assim que as fraquezas dele, a personalidade dos estiroternos, ele pode ser usado contra eles, sendo bastante egocêntricos, eles tendem a. A entrar numa batalha certa da vitória Subestimando os inimigos E o que pode acarretar em certa facilidade Caírem em armadeiras Ou perderem para adversários com alto nível de poder Ou, em alguns casos, níveis equivalentes é, por simplesmente se descudarem, né? Aquele negócio tipo Gohan, tá ligado? Que o filho tá contra o Majin Buu Ele ficou lá todo se achando, né? Eu vou ganhar aqui Eu só brincar com o Majin Buu eu quero, e que no final nem ganhou e adversários com poderes criocinéticos, né? Poder de gelo, graftocinéticos também, né? Poder de gravidade, metálicos, nucleares, condutores, possessão podem derrotar ou dar muito trabalho para essa espécie. Um próximo olhar aqui, eu não sei se eu vou saber falar o nome dele, mas, mano, achei muito legal que ele fez a versão do Ben e do Albido. caso, o nome desse alien é Interwined Organs. A sua espécie é Orgonal, o planeta é Torsal e da galáxia de Andrômeda. Com habilidades, a sua habilidade especial é criar versões orgânicas de máquinas como ventilador de ossos, espada de mandíbula e etc. A sua habilidade secundária é a sua elasticidade, que é bem alta. O que faz sentido, né? Tipo, ele consegue aí fazer isso, dar versões orgânicas de máquinas como ventilador de ossos Mas Eu imagino, cara, ele fazendo isso nos seus próprios membros. Tipo, ele ir lá, por exemplo, fazendo que nem o vamos dizer assim. Ele vai lá, incrementa no negócio, aí vai lá e cria algo ó, né ou algo outra coisa orgânica não sei né isso depende da criatividade do usuário é que eu não consegui imaginar agora tipo uma outra coisa ele só deu mais exemplo aí de oh, osso mandíbula essas coisas mas comenta aí, o que, é que vocês acham que ele poderia pegar com um material assim um material inorgânico e transformar em alguma coisa orgânica comenta aí que eu, eu não tô com criatividade para isso agora não mas é o próprio artista aí que desenhou o ar você quiser dar algum outro exemplo de algumas coisas né bem interessantes que ele poderia fazer usando esses poderes né comenta aí também mas eu imagina se, isso, estilo tratê, eles se incrementando no negócio, né? Aí ah, usando a elasticidade, transformando essa máquina aí em algo orgânico. Eu acho que eu achei bem interessante. Aí também temos aí as curiosidades. Ele não deixou fraqueza, achei estranho, mas ok. Todos os ar de Androna tem meio que uma temática de elemento e o Inter de órgãos Organs, consegui falar, é do elemento orgânico. O seu nome é em inglês porque ele não pensou no um nome melhor. Caraca, é. Se você não tem um nome em português, coloque em inglês e pronto. E a espécie dele não evolui naturalmente. Beleza, Galera. então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos aliens, eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão grande, mas cara, tem uns aliens aí que tá brabo demais aí tá tem uns outros áreas aí que eu vou deixar para essa parte 2 beleza mas muito obrigado a todos os que se desempenharam aí para fazer esses aliens eu achei bem criativa a ideia de vocês e comentar galera qual dos aliens aqui que foi apresentado no vídeo vocês mais gostaram assim na minha opinião eu gostei mais desse último mesmo aí que eu achei muito massa a temática dele por mais que seja algo bem complexo assim de se explicar mas se você souber aproveitar se você souber do que é que você tá fazendo você saber usar o seu poder mandar para fazer Umas coisas incríveis com isso aí. Mas todos os outros também foram muito massa. Os caras realmente deram duro. Fizeram uns um aliens que realmente eu, eu acho que se fosse aparecer na série, né, no oficial, a galera ia gostar bastante. Né? Os visuais também estão bem alienísticos, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau. E até a parte 2 desse vídeo.